Hoje, o UFC anunciou oficialmente que tá voltando para Abu Dhabi no dia 21 de outubro. Até aí, nada demais, porque os Emirados Árabes Unidos só não injetam mais dinheiro no evento do que o mercado americano. O curioso é o seguinte, o último pay-per-view anunciado com data e local foi o UFC 288, do dia 6 de maio, em Nova Jersey, que vai ter Charles Lubronx vs. Benio Darius e Aljamon Sterling vs. Henry Serrudo. Por que diabos anunciaram o UFC 288 e depois o UFC 294, que é esse em Abu Dhabi? Cadê todos os outros que vêm antes? É uma questão de previsibilidade. Você já avisa pro fã internacional que vai ter evento grande em Abu Dhabi em outubro o cara já planejar, comprar as passagens, etc Ser em outubro também não é coincidência Desde 2020, início da pandemia, que o UFC manda eventos em outubro na Etihad Arena Já faz parte do calendário De novo, previsibilidade E claro, com clientes tão VIPs especiais A empresa tem que entregar qualidade Ano passado, por exemplo, o Islam Mahashev virou o campeão dos leves por lá Em 2021, dois cinturões em jogo Glover Teixeira vs. Dian Blachowicz e o interino do Galo, né? Piotr Ryan vs. Cody Sanhegan, além de Slamah de novo, e Hansat Kimaev em ação. Em 2020, teve aquela última luta do Habib Nurmagomedov, finalizando o Justin Gates. Quem é mais atento já notou um padrão claro. Todo card, além de lutas grandes... Precisa contar com um herói muçulmano, alguém que cative o público local. É muito parecido quando fazem no Brasil, em Londres ou em qualquer outro lugar. Carregam o card com atletas identificados com a torcida. Nesse caso, a grande diferença é que são russos, não nasceram no Emirados Árabes Unidos. Mas aí a religião faz a cola, né? Junta as pessoas para serem relacionáveis. Usando essa lógica, então, fica muito fácil concluir quem vai encabeçar o UFC 294, o único campeão do UFC muçulmano, claro. Islamahashev já tratou de confirmar isso no podcast do Josh Thompson com o John McCarthy, abre aspas. Todos eles, o Dana, o Sean Shelby e o Hunter Campbell, disseram Queremos te dar um descanso e queremos ver você em Abu Dhabi. Eu achei que fosse me botar para lutar em junho, julho, agosto. Mas disseram que eu só volto em Abu Dhabi Tá beleza, o cinturão dos leves vai ficar parado por mais sete meses A grande questão é quem será o adversário Tem quatro nomes aí e os resultados dos próximos meses vão determinar o escolhido. O mais lógico ainda é Beneil Dariush. Se ele vence Charles do Bronx em maio vira o primeiro do ranking e acumula oito vitórias consecutivas, não tenho o que barganhar. Se ainda assim não for ele, me proponho a ir a Las Vegas e mijar na maçaneta do carro do Dona White. Só que Charles pode vencer, e aí entra uma má notícia pro público brasileiro. Não sei se para aceitar Dariush, a equipe do Charles pediu pra botar no contrato aquela cláusula do title shot, porque senão... Essa é a opinião do campeão e da principal estrela do UFC Abu Dhabi, abre aspas. Honestamente, espero que Beneil vença, porque já venceu o Charles e preciso de um desafio novo. Lembrem-se que Islã também era pupilo de Abdumanap Nurmagomedov, treinador que defendia a tese da aposentadoria precoce para preservar a saúde. Habib, seu melhor amigo, já parou. A mãe do cara pede para ele parar. Então, logicamente, se não vai ficar muito tempo, vai acabar optando por novos desafios. E podem ter certeza que, pela importância do mercado árabe, Islã já tem voz ativa e poder de barganha para escolher adversário. Então, se o Charles do Bronx vence, acho que não vai disputar o título de cara. Vai precisar de, pelo menos, mais uma rodada para virar algo indiscutível. Então, voltamos à pergunta. Quem sobra para o O óbvio, a aguardada e polêmica revanche com Alexander Volkanovski. Ah, Renato, mas Dana White já disse não, porque o australiano precisa antes unifica, unificar o cinturão dos penas com o Pantera. Sim, tô sabendo, mas como agora o Wilson lançou a luta em outubro, deu margem, deu tempo... Pro Volkanovski resolver isso e ainda ter a revanche Inclusive, se Dana White quiser dar um gás nesse evento de Abu Dhabi Tudo indica que quer Vai botar a Volca vs Pantera como come -e -e do UFC 290 do dia 8 de julho A cobiçada Semana Internacional da Luta Com direito a Slam assistindo na primeira fila O prato principal desse evento deve ser John Jones vs Steve Miotich, E Jones tá pegando fogo Seu retorno ao MMA vendeu ao norte de um milhão de pacotes pay -per -view. Viu? Então a audiência é garantida para o Volkanovski. Bom, e se o Charles do Bronx vence e o Volkanovski perde? Aí aumenta muito a chance do brasileiro ter o Tyroshot Shot imediato, ainda assim há outra opção. Esse sábado teremos Rafael Fiziev versus Justin Gate, luta desde já candidatíssima a melhor do ano. Se o Gate vence, Ótimo pro Charles, né? Ele não vai ter outro title shot imediato também, já teve muitos. Agora, se o campeão de Muay Thai passa, acho que o UFC pode tentar fazer ele versus por porê lá pro meio do ano pra dar tempo do vencedor partir pra Abu Dhabi. Então pro Charles se dar bem, prevejo que tem que rolar essa combinação doida de resultado. Ele vence e Volkanovski e Fiziev perdem. Enquanto isso, o espera sentado, assistindo a todo esse caos, porque tem o poder dos petrodólares a seu favor. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que acharam dessa minha narrativa? Vocês concordam que a disputa pelo Cinturão dos Leves em outubro está estruturada dessa forma, com Darius na frente, depois Volkanovski, e aí passa para Charles, Fiziev ou Porê? Ou vocês discordam, vem algo completamente diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aquele like, por favor, clica na mãozinha positiva aqui, que ajuda o 6 Round a ser indicado pelo YouTube. E não percam a última resenha deste humilde canal que foi sobre Leon Edwards, que vai fazer a luta principal do UFC 286 no sábado. E a real é que ninguém quer que o cara vença. Isso reflete, inclusive, nas casas de apostas. Para entender tudo, clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.